É meu mano Nivi E do meu lado esquerdo é meu mano Bruninho Nivi na voz DJ quando você quiser Sorta nós Aperta o play Vai que vai E aí família, vamos puxar o clique daquele jeito Assim ó Só tem duas opção Qual que vocês vão escolher? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer Eu disse só duas opção Qual que vocês vão optar? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer eu te mato porque é assim que funciona Ninguém vai fazendo problema, cê não soluciona Mas irmão, você decepciona Você chegou atrasado, arrombado Por isso que vai pra lona Eu acho que MC tem que tá em volta da roda Fazendo tudo que é necessário pra quando chamar Se você é um cara que não consegue ter um compromisso com isso Imagina alguém pra nos representar Então não vai ser você No ataque é tão difícil, cê sabe Porque o ataque é que minha rima é nula Você disse que pro rap você nunca vai perder Mas cê tá perdendo tempo e só tá ganhando surra E é isso o ataque é o um compromisso, diferente Eu entro na sua mente como se fosse tão fácil Cabaço, cê nunca vai chegar no meu pé No dia que você chegar vai ser pra amarrar meu cartaço. eu não sei se você é competente pra isso Difícil fazer o que eu faço, cê sabe e você vai perder Porque hoje era até dia de eleição E eu vim com um 31 motivos pra poder te bater é diferente, o ataque tá na mente. Duvido você responder tudo isso sendo coerente. Eita, aí, Bruninho, deu uma arma pro inimigo, pai. Agora você que se vire, 40 segundos de resposta para Bruninho. Mata ele. Uh. Eu cheguei atrasado sim, mas isso não é nossa conta Parceiro, cê tá ligado que não se apronta Por isso que eu sigo verso nessa batida Meu parceria, eu cheguei atrasado e cê não tem nada com a minha vida Eu não vou amarrar seu cadastro. Cê tá ligado, passa aqui agora cê tomar um toco Porque infelizmente enquanto cê quer okay, alguém amarra seu cadastro Eu quero homem já o topo com meus irmãos Tô tranquilão, cê tá ligado que eu não quero pôr ninguém aqui pra baixo Porque aqui é resposta do sujeito homem Cê tá ligado que agora vai servir de capacho Cê tá falando de cadastro, parceiro, tá perguntando da atitude de pra me responder, só que eu tô te respondendo. Cê tá com 31 motivos, eu só tô com 32 pra matar você. Cê não entendeu? Posso travar. Cê tá ligado? Passa aqui, agora nós é a Cê tá ligado? Cê tá falha. É aquele ditado, mas antes, tá, da nunca falha. Por isso que nós seguimos tranquilo. Bagulho é muito louco e eu vou instruindo. Pode virar o beat que com esse cara aqui, com certeza eu vou matar sorvino. Ah. E vira o beat e eu volto pesado desse jeito Como um samurai pra partir você ao meio Sai da frente que o Bruno aqui tá sem freio Desculpa, é descarrilho, hoje é um descarrego em você Cê tá ligado, é vara direcionada Porque o bagulho é louco e essa aqui é a parada Infelizmente hoje cê toma ataca Vai voltar pra casa hoje com sua cara lavada você não impede eu pedi licença pra chegar Você não tá ligado, o lugar não soube respeitar Porque não respeitou hoje, de bater E hoje você vai apanhar de graça pra aprender Entendeu como funciona, parceiro? Você tá ligado, passa aqui, eu vou te ter que falar Posso até travar, mas vou continuar Primeiramente, você tem que respeitar o lugar que você chegar Você nem pediu licença pra poder colar aqui Entendi, na sua quebrada nós pediria Só que infelizmente deu pra perceber Que você não é humilde, muito menos a sua correria Ih, vai deixar, meu truta Vamos que vamos, 45 de, segundos de resposta para Nivir! Vai que vai, vai que vai Eu não vou deixar, mas eu vou te matar Porque já deu pra ver que no seu semblante, tá pálido Você falou pra mim que na resposta você tinha 32 motivos pra me ganhar Só que nenhum deles são válido Você falou da cara lavada, mas eu lavo minha cara na água sagrada não adianta você falar que vai lavar minha cara Porque eu tô de cara limpa Nada um dia como outro dia É assim a referência, assim que é mala tensa Cê sabe mano que eu vou te matar Falou que eu tinha que pedir licença pra pisar nesse solo Nesse solo eu pisci eu não pedi pra te pisar É diferente, é consequente Em outra mente, é diferente Cê sabe que nós tem dom, é por isso que eu faço meu som Não atacou e não respondeu esse 2 a 0 tá bom. Então, cê sabe que eu tô falando, mano. É a primeira vez que eu tô pisando aqui. Mas é boa satisfação pisar pela calçada, na rua que eu tava e na cara desse MC. É isso que eu faço, o ataque é diferente. Não falo nada que você queira, pentear a na mente. Por isso que eu tô falando, mano, cê não sabe de nada. Eu me fora dando bola pros de casa. Oh! <risos> Pesadão, boladão, meu truta. Vocês ouviram, vocês sabem como é que funciona. Pela ordem de rima, barulho para Bruninho. Barulho para Nivi! Oh! Nivi está na próxima fase, faz barulho!